nós somos mulheres vivendo com HIV/AIDS, mas acima de tudo, além da sorologia, nós somos mulheres, né? Mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres usuárias de drogas, mulheres em situação de violência, não é? E todo esse contexto faz parte, né? Da prevenção para quem não tem HIV e da prevenção positiva que a gente chama das mulheres que já têm o HIV e que essa soma de vulnerabilidades pode acarretar no adoecimento e na morte. Porque sempre dissemos que é possível viver com HIV, desde que tenhamos acesso à saúde, mas melhor é viver sem. né? Não é fácil a adesão, não é fácil o tratamento, não é fácil o acesso. Né? Então, a gente sempre frisa muito isso. né? É possível, mas melhor sem. E, e também ações educativas, né? Uh, num serviços de saúde, não é? Então a gente, a gente integra parte da equipe da saúde, a gente quer se integrar, muitas vezes conseguimos, outras vezes não, é para tentar sensibilizar o profissional de saúde no acolhimento, que para nós é o primeiro passo, acolher, saber acolher e, e o estigma e o preconceito ele está muito também dentro dos serviços de saúde, né? por desconhecimento, por cultura. Né? Então, a gente trabalha muito nesse aspecto.